Você pediu e a gente atendeu. Enquanto as outras só pensam em como conquistar novos clientes, nós valorizamos quem é de casa.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 vocês têm a oportunidade de interagir com os maiores executivos do mercado. Como vocês devem ter percebido, eu não sou a Denise, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Reder, eu sou analista de educação e varejo aqui do time do Genial Analisa. Hoje com a gente, a gente tem o Daniel Castanho, ele foi o fundador e atualmente o presidente do Conselho de Administração da Anima Educação. Fala, Daniel, tudo bem? Rafael, tudo bem? Prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Assim, ótimo estar aqui. <risos> Pô, que legal. É, já vou falando, pessoal, já vão fazendo suas perguntas no chat, o Daniel vai tentar responder ao máximo delas, mas para o fim da conversa. Eu queria começar, Daniel, se você pudesse apresentar um pouco, falar um pouco do momento do setor de educação, que está muito volátil as empresas, e também falando um pouco da Anima, né, que é uma das empresas mais novas, não tem muito investidor, talvez, que conheça, e já é um dos maiores players de educação de qualidade do país. Bom, a gente... É, bom, primeiro prazer enorme estar aqui, é... A Anima, eu acho que para quem não conhece, a gente tem, a gente começou em 2003, assumindo uma universidade em Minas Gerais, a UNA, uh, tinha 3 mil alunos e, e, e hoje a gente tem 350 mil alunos, quer dizer, então uh, crescemos, crescemos acho que uh, bastante, nosso posicionamento é, é, é de qualidade, aí pertence também a Anima, algumas, algumas marcas de universidades, que eu acredito que alguns conheçam, em São Paulo, São Judas né, em, em Minas Gerais, Aluno, de BH, em Salvador, a Unifax, a Portilha, mas ali também a SM, tema de negócios, é de de a lei de gastronomia, a Ebrade em direito, a Inspirale, é, na área de saúde, a gente é sócio da Singularity University também aqui, enfim, e, e, e a gente acredita que a gente está passando pela maior transformação da educação desde Gutenberg, com a invenção da, da, da, da prensa, né? uh, uma grande revolução onde basicamente o que a gente está falando é a educação ela deixa de ser, é, é, é, deixa de ser uh, uh, o lugar de transmissão de conteúdo que foi até o final do século passado, Uh, para um lugar onde o conteúdo é meio, né? e, e a universidade, assim como as escolas, agora é, são uh, os lugares do, do despertar curiosidade, você entender quem você é, o que você pode fazer, então o conteúdo deixa de ser fim e o conteúdo passa a ser meio. Além disso, a gente tem que entender como que a tecnologia vai uh, ajudar nessa transformação muito grande, que é o que a gente está passando agora. E a pandemia eu digo que ela não mudou nada, ela simplesmente acelerou a morte do velho. Então, todos as escolas estão passando por uma transformação enorme, a educação vai passar por uma transformação enorme, ela está no comecinho daquela transformação. Né? Vai virar tudo ensino à distância, presencial? Não, a educação será híbrida, será algo permeável, fluido é a educação de perto com o uso de tecnologia. Né? Então, eu acho que, e aí depois, se quiser, a gente discute um pouquinho mais sobre isso, mas para finalizar essa... esse começo... Isso também exige das instituições de ensino que elas sejam ambidestras. Eu acredito que aquelas que vão ah, ah, é, realmente serem as mais relevantes do mercado, se você perguntar para mim ah, como é que vai ser a educação daqui a cinco anos, daqui a dez anos, qualquer resposta que eu desse seria seria aqui uma hipótese, algo que eu acredito, uma aposta, apesar que a gente está tá caminhando nessa direção, né, de alguma maneira a gente acredita, em algumas coisas, mas o que as empresas precisam? Ter, primeiro, clareza e lucidez no momento que a gente está vivendo, tentar antecipar essas tendências. E, do outro lado, eu falo que é ter, ser uma empresa darwiniana. Né? Então, uh, ser ágil, ser rápida, ter processos, ser uma empresa adaptável, não dá mais para você trabalhar aquele esquema comando-controle, isso aí já era mesmo, mas nem uh, uh, aquele, aquele esquema de empoderar, de trabalhar com confiança, autonomia... Somente isso não é suficiente. A gente tem que trabalhar com squads com processos ágeis, rápidos. Então, agilidade de um lado e ter uma visão para antecipar tendências do outro lado e ser uma empresa adaptável. Eu acho que esse daqui, quem sabe, seja o grande segredo das empresas que vão sobreviver a partir de agora na área de educação, principalmente. Legal. É, eu acho que um ponto que você tocou, realmente, a pandemia, acabou sendo um baita catalisador para essa digitalização. Né? É, eu queria que você entrasse mais um pouco, quais foram os maiores impactos para vocês no começo, né, que com a pandemia teve lockdown, o processo de captação começou a ser online, diminuiu o número de alunos que estavam entrando, tivemos números recordes de evasão e inadimplência, e o sistema presencial de um dia para o outro praticamente acabou. Né? E Eu queria que você falasse quais foram esses maiores desafios no começo, mas que oportunidades também que essa digitalização vai trazer para o futuro. Bom, a maioria das instituições, elas eram divididas entre presencial e a distância. E processos hum. totalmente distintos. Sim. O que a gente tinha da ânima, a gente sempre acreditou que, que, que o futuro da educação é híbrida. Né? Ela não é nem presencial, nem à distância, até eu acho que o termo à distância, o termo presencial vai deixar de existir. A gente está falando de educação, né? algo fluido. Você não fala que o seu trabalho, ele é distância, presencial. Cara, ele é você trabalha, parte você responde WhatsApp, parte não sei o quê, parte você vai é presencial, parte e-mail, você trabalha, então ele é um conjunto, a mesma coisa em relação à educação. Aí, a Anima estava preparada, a gente há muito tempo redesenhou, a gente não tem mais, por isso que eu falei, a gente não tem um currículo baseado em conteúdo, mas é um currículo baseado em experiências. Eu não tenho mais, dentro da Anima, o curso de de matemática e contabilidade, a gente tem desenvolvimento de business plan, eu não tenho mais teoria geral de administração e estatística, a gente tem teoria da decisão, que são dois ou três professores sempre juntos, cujo foco seja desenvolver uma competência. O que aconteceu, eu acho que a gente foi a primeira, a São Judas, no dia 13 de março de 2020, uma sexta-feira 13, a gente foi a primeira instituição, a primeira universidade em Minas Gerais a falar, pô, a gente está online, na segunda-feira todo mundo online. Tem gente que ficou seis meses, quase sem conseguir fazer. Por que isso? Porque a educação já era híbrida. E não é aquela educação que é gravar uma aula e transmitir e aquele modelo que eu entrego um conteúdo, você entrega uma prova, eu entrego um certificado que é igualzinho o telecurso segundo grau da década de 80. Né? Não, estou falando de uma educação é, síncrona, de professores interagindo, e você consegue colocar laboratórios de alguma maneira é, é, é, é, é, gêmeo. Né? Então, ele tem o presencial, você tem também a distância. Isso que era educação híbrida. A gente já tinha essa mentalidade. Então, a gente conseguiu subir. É... E tem mais um fator, Rafael, é o seguinte. É, é, é... Proliferou-se muito a educação à distância no Brasil quando você tinha pleno emprego e o simples fato de você ter um diploma já aumentava o seu salário duas ou três vezes. Sim. E aí, muitas instituições de ensino acabavam... Você entrava e saía igual, você não aprendia nada. Só que você entrou e saiu agora com o um certificado. Não necessariamente você desenvolveu competências. E aí começou uma guerra de preço. A gente nunca fez isso. A Anima sempre teve um posicionamento de qualidade. O que acontece na pandemia? As pessoas perceberam que o ensino presencial que elas iam era igualzinho à distância. Só que ao invés do professor ficar repetindo numa tela, ele ficava lendo PowerPoint na aula presencial. E isso nunca aconteceu dentro da Anima. Então, as os alunos começaram a procurar, quando você é na crise, que você começa, opa, peraí, deixa agora eu agora entender o que faz sentido ou não. E aí, na crise, você quer alguma coisa que realmente agregue valor. Todo mundo passou por isso. Você não mais vai viajar, não sei o quê, para fazer uma, uma reunião de uma hora, né? Você, A gente foi um, algo que nos ajudou a ter discernimento do que, que faz sentido ou não. Você ir até um campus ou não, você voltar, você ir até o seu trabalho para fazer uma reunião, ou a gente pode ficar conversando como estamos aqui. Né? Agora, é, é, é, e aí o que aconteceu? Os, os, se todo o conteúdo, presta atenção, todo o conteúdo do mundo está de graça online. Então, você vai para a escola para o um professor ficar repetindo o PowerPoint? Não. Para a escola, depois de ter visto o conteúdo, o professor te inspirar, provocar, fazer perguntas, a, a te ajudar a, a, a, a, a, de alguma maneira, responder desafios, uh, e não uma prova que cabe num gabarito, porque se cabe num gabarito, pode ser substituído por um algoritmo. Ao contrário, né, a prova tem que ser elaborada de uma outra maneira. Então, finalizando, a escola, a estrutura tem que ter, de um lado, a curadoria de conteúdo. Do, do outro lado, a mentoria para ajudar você a fazer essas escolhas, para que você tenha uma educação personalizada. E depois, a avaliação, não pode ser uma avaliação punitiva ou que cabe no gabarito, a avaliação tem que ser um assessment. Você faz uma prova para que você saiba o que você não sabe. E aí sim, você vai ajudando você a fazer essas escolhas. Então, a educação hoje é personalizada, os alunos eles entram na universidade, não mais no curso de administração, direito ou engenharia. E ali você vai escolhendo o seu percurso formativo, e vai, então, tendo aquela educação personalizada. A gente conseguiu fazer isso aqui é, da maneira muito rápida, o que fez com que a gente, o nosso vestibular, como você estava falando, né muita gente é, caiu, o número de alunos, a gente cresceu na pandemia, né, a gente teve uma procura maior, porque aí você começou a separar o joio do trigo, e no final do ano a gente teve, inclusive, a oportunidade, depois de ter feito outras duas aquisições no decorrer de 2020, aquisições né, menores, a gente teve a oportunidade, então, de, de comprar a Lauret, aí foi algo bastante discutível que fizemos no final do ano. Isso da Lauret também, é, antes de entrar na, em todos esses ganhos de sinergia, uma parte legal é que eles já estavam no EAD mais forte, né eles tinham esses 75 mil alunos. E uma coisa que a gente viu também em 2020 foi esse aumento e essa procura para o EAD, que acaba sendo um curso um pouco mais rentável do que o presencial. É, eu queria entender qual é a estratégia de vocês nessa parte do EAD, se vocês vão oferecer um curso normal, ou se vocês vão integralizar com esse modelo acadêmico que vocês têm? Como a gente que vai integralizar. ser. Assim? Na, verdade, na verdade, eu poderia, de uma maneira bem rápida aqui, dividir presencial, a distância, síncrono e assíncrono. Sim. Tá? Então, com professor ou sem professor e tal. O presencial síncrono. Por que, que você vai para a escola? Você vai para a escola, vai estar sentado e escutando um professor e um PowerPoint. Cara, você vai para a escola. Todos os trabalhos, tudo, todos os momentos da escola tem que ser coletivo. Então, é coletivo junto com o professor, tirando dúvida, é no laboratório, é no seu. Enfim, incrível. Então, isso aqui é o um novo desenho do que é o síncrono presencial. Depois, eu tenho o um assíncrono presencial. É sem professor, é aluno com aluno, é na biblioteca, é no laboratório, é construindo projetos juntos, é prototipando, é no espaço maker. E isso que ele vai... Pra, ele vai pra, pô É, é, é, é, é tentando, uh, de alguma maneira, é, fazer ali o seu... Prototipando, errando, fazendo de novo. Opa, uhum. né? uh, uh, aí você tem o, a distância, a síncrono. O que é isso? É, você tem que ter um diretor de cinema. E não... Eu falo que a diferença... É legal você ir ao cinema? É, é legal o teatro? É. Por quê? Porque tem improviso, porque você sente ali. Agora, imagina uma câmera lá atrás filmar o teatro. Nossa, não tem nada mais chato que isso. Porque você não tem aquela coisa do cinema e, ao mesmo tempo, você não tem o improviso, o sentir ali na frente do ator no teatro. O que a gente tem hoje de ensino à distância, muitas vezes, é isso. A galera está filmando o teatro. É o negócio o professor ficar falando, falando, falando, sem é, o design, sem o, o, a questão do, a, a, a, da direção de cinema, que, quem sabe, é isso que a gente precisa fazer em relação ao, ao assíncrono, a é, é, é, distância, sem professor à distância. Depois tem o uh, uh, síncrono à distância. que é isso aqui que a gente está fazendo? Que é você ter acesso a professores que você não teria. E a hora que você encontra uma comunidade de aprendizagem, tem aluno nosso de engenharia de Florianópolis tendo aula com o professor que está em Salvador. Por quê? Porque o cara de Salvador é incrível. Tem um cara de medicina que o melhor cara de esclerose múltipla professor em São Paulo. Então o Brasil inteiro tem aula com o cara. E mais do que isso eu posso ter aula com gente fora do Brasil. E, inclusive, dentro do momentozinho, dentro, da, por exemplo, da sala de aula, uma plataforma, um Zoom da vida, ou algo assim, vai substituir o PowerPoint. Por quê? Porque eu estou aqui, daí eu falo, agora vai entrar com vocês o Rafael, que vai falar um pouco, papai, daí você entra e completa aquela aula que eu estava dando. Então, a gente está falando dessa transformação, desse, desse momento, e o que a gente quer... É não ter o ensino, quando você fala à distância, de você entregar o conteúdo, o certificado. Não, isso aí não. Mas eu estou falando de você, de alguma maneira, combinar né, tu, tudo isso que eu acabei de descrever. E, obviamente, o que é incrível, a Laurit, ela traz muito dessa competência desse lado que eu estava falando à distância. A Anima tem esse outro lado. E agora a gente redesenha. E eu acredito que a gente possa é, entregar de verdade um produto, uma experiência única, né, hum. que você dificilmente consegue achar em outras instituições no Brasil. Não, e o, a aquisição da Loire acabou sendo um golaço, né, que anunciaram o mercado foi meio pego de surpresa, que estava indo para outro grupo, vocês entraram na última hora, e tem muita sinergia, né, são dois players de muita qualidade, e vocês têm esse modelo acadêmico diferente, e vocês passaram a ser uma instituição de 130 mil alunos para 330 mil alunos, numa tacada. Eu queria que vocês falassem um pouco mais a estratégia, o que vocês querem levar esse ensino presencial mais para frente e, e como que vai ser esses ganhos de sinergia que vocês falaram para o mercado também. Ótimo. Eu acho que é, o que a gente precisa, é, é o desafio, ele, ele caminha em dois lados. Né? Uh, instituição de ensino é algo que... Uh, eu vou fazer uma analogia aqui. Né? O Copacabana é. Palace... Tem cinco. Não, não tem. Tem um para acabar na né? E é aquilo lá, ou é aquele ou é aquele. Você não tem, você pode construir um hotel do lado, outro, outro, mas o copo é o copo. Né? Por quê? São aquelas, aquelas entidades, eu vou chamar assim, que ela é uma grande referência para aquela sociedade. E, e, e, e tudo. Né? Então, a marca tem 50 anos, tem história, tem não sei o quê, não sei o quê. As instituições que a gente assumiu, todas da ânima, e da Lauret, eu quero falar que cada vez que a Lauret anunciava uma escola que ela comprou, eu falava, ai meu Deus, eu queria ter comprado. Claro, a Unifax, a Ritter, a Potiguara, não sei o que, a Imbimorubi. Nossa, todas as vezes. E aí, o nosso sonho, a gente sempre falou que o melhor fit era com a com Lauret. Indiscutível. E tanto que quando foi para o mercado, não é que a gente entrou na última hora, mas a gente estava concorrendo, aí eles fizeram aquele negócio lá do, do, é, do leilão, né? A, a outra instituição fez uma proposta sabendo que a gente tinha 30 dias para entrar dentro de um leilão, e, e era um leilão mesmo. Sim. Aí, no leilão, você fala, vou fazer tudo que eu posso fazer, o máximo que eu posso fazer. Por quê? Porque é, é, o projeto é incrível. Agora, você pega o Copacabana Paz e fala, ah, não, ele vai ficar ali. Não, é claro, você precisa reformar, você precisa fazer. É a entidade, mas não necessariamente é continuar do jeito que estava. Ela é, é viva. Né? isso é incrível então você tem muitas coisas incríveis da Lauret e várias coisas incríveis da Anima e essa, essa esse novo mosaico eu acho que é algo maravilhoso e a gente está falando das sinergias é, claramente de redução de custo de eficiência e tal, mas sinergias também de você construir algo que seja único, algo que seja que seja é, é, realmente a empresa é, quando a gente pega e analisa para finalizar, eu falo que tem dois eixos. Eu falo que tem um curso, é aquilo que fica depois que ele acaba. Né? Esse é o nosso bate-papo aqui. O que fica depois que acabou. Ah, eu, ah, eu notei uma coisa, ou tive um site, e, pá, que bacana, tal, tal. E eu falo, o impacto gerado na sociedade com aquilo que o aluno aprendeu durante o tempo que ficou conosco é o que vale realmente um curso. E agora você imagina um eixo. Né? O impacto gerado, vezes a quantidade de alunos. Tem instituição de ensino que agrega muito para pouquinho aluno. Tem instituição de ensino que tem um montão de aluno, não agrega nada, agrega pouco pouco. pouco. O que você precisa? Agregar muito para muito aluno. E esta área é que importa. E uh, uh, uh, uh, o que significa que se você deixar de existir, você é o grupo que mais vai fazer falta. E hoje, se a hora que você pega, é, quem sabe o IDD, né, a diferença entre a Enad e Enem, uh, das nossas instituições, às vezes a quantidade de alunos, depois da aquisição da Laureate, essa média ponderada, eu poderia. Quem sabe, ou usar e afirmar aqui que a gente é o grupo mais relevante do país hoje em dia. Aquele que se deixar desistir mas a fazer falta. E isso nos orgulha muito nesse momento. Não, é, acho isso super legal também. Mas uma coisa que eu acho que vale também mencionar, é, eu acho que o mercado ele precificou um pouco essa parte do risco de alavancagem. Que vocês acabaram se alavancando bastante, bater uma relação meio alta de dividendos com mas vocês também já soltaram um plano de desinvestimento nos ativos menos sentáveis para terminar ano que vem com uma alavancagem menor. Uh, queria que você falasse um pouco mais dessa parte, como que vai seguir, como que está indo. Está indo... Bom, uh, várias, várias aquisições que a gente fez, né? a gente, obviamente, aquelas que tem CAD, você planeja um pouco antes e tal. O que que... O que que uh, essa daqui teve um CAD, não teve um CAD tão complexo, porque a gente, na verdade, é, é, teve uma desconcentração em São Paulo, né que a gente resolveu ali, a gente não ficou com a FMU. Uh, mas o que que nós fizemos? Acho que as duas últimas que a gente tinha feito, um pouco maiores, tinham sido a Sociesc e a Unisul, né? Sim. E a Sociesc a gente fez algumas coisas que não funcionaram tão bem, então a gente aprendeu com os erros... E a Unissu depois deu certo. Então, a gente pegou todos os aprendizados dessas duas últimas e, e ainda trouxe mais uma, uma consultoria externa para nos ajudar. A gente nunca assumiu algo tão complexo, mas a gente também nunca se preparou tanto. Né? A ponto de, por exemplo, uh, tem uma, são duas empresas de consultoria, uma de consultoria na área de gestão, de processos e tal, e uma outra na área de pessoas. Mais de 300 pessoas, entre pessoas da Anima e da loja, foram entrevistados. Foi feito um acesso então a gente deu uma notícia ruim e uma boa, sabe? aquela, assim, Está todo mundo emitido. Né? Mas agora também temos tantas vagas. Pô, então vamos, é, tem que pegar as melhores pessoas para os melhores lugares. Eu acho que isso foi incrível. A gente está é, melhor do que a gente havia planejado em relação à velocidade de integração. É, a alavancagem é algo que, que, que eu acho que, de verdade, é, é, você tem que tomar conta dela, mas o empreendedor ele ele arrisca, não tenho dúvida nenhuma, é, que gente, e, eu, eu, realmente eu tô, estamos bem tranquilos em relação a essa a, a alavancagem da ANA, pelo, pela, pela possibilidade que a gente tem é, de pagar, pela, pelo, pelo salto que está dando, pelas sinergias, né, que a gente achou que ia ser uma coisa, acredito que vai ser é, mais rápido do que a gente, que a gente imaginou, né? é, é, e, enfim. Então, e desde, desde que a gente entrou quando eu falei para você, Rafael, assim, a maneira de a gente entrar, como era um leilão, você não é que eu fui negociando e fui ficando, vou dar mais do que o outro e tal. Nós olhamos para dentro de casa e falamos quanto que a gente consegue pagar. E o conseguir pagar é nossa estratégia de alavancagem, nossa estratégia de desalavancagem, a gente sabia quanto que a gente se alavancar, sabia dos covenants, sabia de tudo, faz o cronograma, faz a estratégia, é isso. Então... A gente foi muito, né, muito, muito consciente. Não é o um negócio que você vai fazer é, com a emoção, na loucura, o outro mandou 10, você teve que mandar 11, o outro mandou 15, você fechou 18 e aí você volta para casa e fala, e agora? Não, né, foi algo muito planejado, muito estruturado, então ah, realmente a gente está em linha com, com, com tudo que a gente já anunciou aí é, a respeito da alavancagem e, e o processo de desalavancagem da, da companhia. Pô, é legal, Daniel, e acho que uma coisa também que o mercado está precificando muito, está muito quente no setor de educação, é essa parte da medicina. E com a aquisição da Lorde, vocês passaram a ser o segundo maior player de medicina no Brasil, é, depois da África E vocês criaram, né, que eu achei super legal, se criaram em espiral, se dividiram, e o mercado está falando até numa possível listagem ainda, vocês têm bastante vaga para ser aprovada, eu que você falasse um pouco mais desse desse ramo, que acaba sendo de maior rentabilidade do setor educacional, né? Você pode, você, pode, você pode hoje olhar a Enema de alguns ângulos, né? Então, você pode olhar ela ah, pelas marcas, então você tem a, a São Judas, a, a, a, a Embi, a Uno, o IBH, a Sociesc e tal, ou você pode olhar ela pelos outros, pelo, pelo, de uma maneira, pelo, pelos eixos, ah, a área de medicina, a área de direito, a área de, de, de engenharia e assim por diante. É, como ah, a gente tem alguma... Na área de direito, não, necessariamente a gente tem uma referência como essa, apesar que eu poderia descrever a mesma coisa. A gente tem marcas incríveis. Né? A Milton Campos, segundo melhor OAB do Brasil, único Uni Curitiba, temos a Ibrad, temos a São Judas aqui. Tem, tem, várias, tem várias referências na área de direito, mas não tem ninguém na área de direito que, que eu possa ser comparado. Agora, a Áfia é um eixo na área de saúde. Então, a Áfia a gente consegue comparar com a Áfia. E até se você analisar, é, é, é o segundo player, uh, é, obviamente que eu vou puxar essa linha para o nosso lado, mas eu acho que a gente é o segundo em quantidade, mas é o melhor se a gente comparar uma coisa, que é marca e praça. Né? A gente tem a marca de medicina, a Imbimurumbi em São Paulo, a Unibh em Belo Horizonte, a Unifax em Salvador. Né? Então, se você analisar por esse prisma, por essa ótica, nossa, eu acho que a gente é um grupo incrível, né, em relação à, hum. a, à área da medicina, pensando também no Láfio grande e tudo mais. E aí a gente começou a mostrar, falou, ó, ó, ó, o que tem aqui, né, tem uma instituição incrível, lá tem algumas particularidades que a gente começa a analisar também em espiral por esse outro lado, ah, por quê? Porque o curso de Harvard, há 40 anos, pegou o conceito da medicina, que não era mais estudar o rim, o fígado, o esôfago e o coração, de uma maneira pontual, mas começou a estudar a partir das patologias. Né? Oh, você está com... E aí você olha de maneira holística como resolver aquilo. Harvard pegou esse conceito e fez o conceito do, do, do PBL, né? é, o, o, a, o curso baseado na solução de problemas. É, então, a medicina hoje ela é realmente uma proxy do que deve acontecer em todas as carreiras que é o estudo da medicina, não só o PBL, mas agora é o CBL, que é o Competence Based Learning. Que competências eu tenho que ter para conseguir solucionar aquele desafio, aquele problema? A, além disso, a medicina, o futuro dela, deve ser algo que a gente não vai estudar só a medicina oriental, ocidental, mas também junto com a ocidental, com a ocidental e oriental, uma maneira holística, né? o futuro deve ir por aí. Então, a Inspirale, o que acontece lá, né, as transformações todas que acontecem dentro dos nossos cursos de medicina, é, de alguma maneira eles são, uma, essas transformações são uma próxima do que deve acontecer na universidade como um todo, e a gente resolveu fazer isso e aí essa questão de, de ir para bolsa, não faz um carvalti, faz um pino, tudo isso aqui é algo que que de alguma maneira pode estar na pauta é, mas não sinceramente é, é por esse motivo que a gente mostrou a espiral, a gente mostrou a espiral, porque daí é mais fácil as pessoas visualizarem a anima desses dois ângulos, né? seja por instituição ou seja pelo eixo todo de engenharia, pelo eixo todo de, de direito, pelo eixo todo na área de saúde. Sim, Pô, legal, Daniel. E estava vendo aqui o chat, a gente tem uma pergunta interessante. Está falando como que a empresa está se posicionando nesse cenário macroeconômico, que a inflação está muito alta. Então, mesmo vocês sendo um player de ticket médio mais caro, em que os alunos são menos dependentes do cenário macroeconômico, acaba afetando. E... E como que vocês estão se posicionando nesse cenário e uma possível recessão econômica com todos os riscos que estão acontecendo? Eu acho que, eu acho que assim, tem. Evidentemente, tem muitos, muitos fatores positivos Sim. e negativos. Agora, quem sabe tem ampliado um pouco os negativos, mas, mas acho que tem alavancas para os dois lados. Né? Sim. Ah, ah, é, é, então, de um lado, é, é isso mesmo. Você tem inflação, você tem uma recessão, você tem. E, Algo que, que torna essa captação, captação é uma palavra horrorosa, né? Mas a atração de alunos uh, que tem o um desejo de estudar torna-se muito mais complexa, o que faz com que a área de... Hoje a gente criou dentro da a área de affordability. Né? Então, a área de affordability é, assim o que a gente tem que fazer para ajudar esse aluno que, que ele não deixa ele estudar por falta de dinheiro entendendo que o nosso posicionamento é, é mais alto. O que você precisa é realmente mostrar né, o valor agregado, que se você gastar X né, numa instituição, ah, não faz nenhum sentido, é você gastar 2X ah, numa outra instituição, ou 1,5X ah, dentro da Anima, porque o valor agregado é muito maior. Então, você tem que analisar o custo-benefício. Numa crise, você fica muito mais, mais sofisticado em relação às suas escolhas. Mas não necessariamente, aí algumas vezes você é, posterga o sonho, mas não desiste dele. E se você, de alguma maneira, consegue criar algumas condições para permitir com que esses alunos venham estudar, é, aí tudo bem. Você, se a gente analisar a nossa história, você teve vários momentos de crise no Brasil e a gente não necessariamente deixou de crescer. Eu não estou falando por causa de FIES, por causa de Pro, nada disso. Estou hum. falando por, por, por você se tornar um pouco mais sofisticado. Então, pricing. Não dá mais para você simplesmente... É, entender pricing como algo é, eu vou analisar é, é, é, é curso, turno, uh, praça, enfim, aquele negócio olha, então a administração, à noite da São Judas, a Moca, quem são os concorrentes, quanto que eles estão cobrando e aí elasticidade. isso a gente fazia, hoje é quanto que o Rafael que mora no tal e tá lá, e coloca outro elemento para que seja algo muito mais personalizado e entender como que eu consigo Uh, uh, fazer com que cada aluno tenha um preço e hora que você uh, entende a diferença assim, de uma sala de aula diferente de avião, né, que um paga o dobro do outro, ninguém fica quando você paga passagem, tá, ninguém fala isso no avião na classe, eles falam se a diferença for de 10% para mais para menos da média uh, é tolerável e todo mundo entende que paga menos quem tem um pouco mais de dificuldade paga mais quem pode pagar e, e tudo mais, então a gente eu quero dizer que a gente tem investido muito nessa área de affordability, uma inteligência de pricing, algo que tem que ser muito mais sofisticado uh, do que era tempo atrás. E isso também, é, de alguma maneira, separa, como eu estava falando, o joio do trigo, o produto, a qualidade, a experiência, uma estratégia de pricing, né, o como entregar, tem esses que não tem essa sofisticação. Então o cara vai ali no é esse preço para todo mundo abaixa, não tem e aí ele começa a se perder e aí nesses momentos, sem querer ser explorador e não parecer isso de maneira nenhuma, mas acabam tendo outro, oportunidades. Uh, por quê? Porque tem, tem gente que fala esse, esse jogo agora está muito sofisticado, está muito complexo, tem que investir em tecnologia, tem que entender o que, que é o futuro, tem que uh, capacitar o professor, tem que ter pricing, tem que ter... Da... Cara, pelo amor de Deus, eu prefiro passar para alguém que vai tomar conta melhor do que eu. Que e é sobre esta ótica que existe a possibilidade de a gente fazer alguns negócios. Uh, e aí você fala, mas você vai fazer negócio? Você está alavancado. Né? Existe possibilidade de você fazer hoje vários, hoje, hoje vários negócios sem ter que comprar. A gente pode fazer Sim. parcerias operacionais, podemos integrar, podemos integrar marca, podemos integrar produto, podemos... Enfim, né, podemos, existem vários caminhos aí. Eu acho que é um pouco disso que a gente está pensando também. Bom, legal, Daniel. Eu acho que para finalizar, é, o setor, você pega esses últimos dois anos com todas essas... É, com tudo que acabou acontecendo, o mercado acabou ficando muito pessimista. né? Mas agora, com a retomada econômica, 2022, como vocês falaram, as empresas não ficaram paradas na pandemia, elas se reinventaram. Eu queria que você passasse uma última mensagem do que estamos saindo da pandemia, o que esperar para frente, como que vai ser o setor de educação no ano de 2022. Eu, eu, eu realmente acredito que a gente está passando pela maior transformação ali Uh, da educação, né, dos últimos muitos anos, como eu falei aqui no começo, é, eu acho que é um é um momento é um momento único, né, uh, uh, uh, e como eu já disse, vai, a gente vai separar, não adianta mais você simplesmente uh, insistir no modelo que está obsoleto de você de você entregar conteúdo, a pessoa entrega uma prova, você entrega um certificado. A gente está falando de algo que a uh, uh, uh, onde as instituições de ensino é, terão um papel fundamental. Eu costumo dizer, e eu realmente acredito que os médicos, todo mundo da área de saúde, também da área de logística, enfim, a gente tem que agradecer muito todas essas pessoas que foram fundamentais na pandemia. Agora, historicamente, na história da humanidade, depois de uma grande guerra, depois de uma peste, depois de uma pandemia, a, a, a sociedade toda ela se mobiliza ao redor das instituições de educação. As instituições de educação têm um papel fundamental de ajudar a redesenhar a sociedade uh, no momento pós-pandêmico ou de uma crise, de uma crise muito grande. Então, é, eu não tenho dúvida que as instituições de ensino, as universidades, serão as grandes protagonistas dessa transformação. Uh, os professores, os artífices dessa dessa revolução. Eu acho que há um despertar da importância do aprender. Sim, Isso eu acho é fundamental. Né? todo mundo agora entendeu, a gente está entrando na era do pós-emprego, não adianta mais você querer o um emprego, você vai trabalhar por projetos, é, a, a, assim como uma vida pessoal e profissional, agora está algo muito mais simbiótico, as empresas e as universidades estarão de uma maneira muito mais integrada, fluida, não dá mais para pensar em universidade corporativa, estou falando agora as empresas serão empresas universitárias e a gente vai continuar aprendendo uh, durante todo o tempo. Então, eu acho que a gente está entrando, uh, como eu já disse, no momento uh, uh, onde as instituições de ensino ter, serão, ter, serão as grandes protagonistas. E Sim. só repetindo o que eu disse aqui, se já era importante antes, agora então, você ter uma área, né, um, enfim, algumas pessoas pensando quais são as tendências, para onde a gente vai, conseguir antecipar esses desafios todos. E, ao mesmo tempo, a agilidade nos processos, a capacidade de se reinventar o tempo inteiro, a, a deixar de ter uma empresa hierarquizada e passar a ser algo muito mais fluido, em todos os setores, não só na educação, né? eu acho que isso aí vai ser fundamental. Então, eu eu, eu acredito que a gente está preparado para um futuro desafiador, mas, ao mesmo tempo, empolgante, né? apaixonante. É, estar na área da educação nesse momento da história é algo incrível, Uh, e espero que a gente consiga, de alguma maneira, continuar sendo protagonista nessa história da transformação da educação do Brasil. Pô, perfeito, Daniel. Quero agradecer a sua participação, muito produtiva. O Realmente, o setor de educação está passando por uma transformação muito grande, então acaba que diversos investidores têm um pouco de medo de investir no setor porque não consegue prever o que está acontecendo para frente, mas tem uma coisa que é certeza, a tecnologia vai estar tá, vai estar tá na linha de frente. Então, eu queria realmente agradecer a sua participação, agradecer a participação de todos os espectadores, e já vou puxar o pessoal para a live que saiu, a decisão do Selic, e o nosso economista, o Zé Márcio, já está já tá conversando. É isso, obrigado, viu, Daniel, muito produtivo. Obrigado, mesmo. obrigado gente. Um tchau, tchau. tchau, tchau.